Então, eu quero deixar aqui uma coisa interessante. Você também fala no seu livro, o é, Alice, sobre uma coisa muito legal, que é uma, a biblioteca cósmica, né, uhum. onde existem infinitas possibilidades de acesso, de leituras. Então, eu acho que o convite que eu faço, né, baseado né, no, no, numa fala sua e que é universal que é uma fala boa, que é uma fala é, próspera, é, coloca os olhos essenciais nessas prateleiras né, da Biblioteca Código, para que você possa acessar, tem um campo de possibilidades infinitos, não só para curas físicas, curas, tratamentos, curas físicas, mas também emocionais, energéticas. Nós estamos vivendo um processo de biosfera muito... É, é contaminado, nós estamos vivendo é, vibrações muito densas, mundialmente falando, além de diversas outras coisas que nós atravessamos, e a gente precisa de boas companhias. Busque a cura sem precisar estar se agredindo. Entenda que existe, né, a natureza né, é o nosso grande é o nosso grande hospital. né? Então, a ideia, quando eu escrevi esse livro, foi exatamente com essa intenção, de trazer para você essa possibilidade de que é exatamente o que eu venho fazendo aí há 30 anos, aproximadamente, quando eu fui me libertando dos medicamentos químicos, né? E dizer que isso é possível para você também. Então, esse livro, ele é exatamente uma síntese de várias possibilidades que você pode ter. Uma delas é o que eu chamei de Medicina da Floresta, onde nós falamos dos óleos essenciais e falamos da própria inserção dentro da floresta, que você vai acessar os óleos essenciais direto, direto da fonte, né?